E aí galera, beleza? Então, trazendo mais um vídeo hoje para o canal E esse é um vídeo só de divulgação de duas formas de vocês estarem ajudando o canal né? Claro, existem várias outras, mas essas duas são questões financeiras mesmo uh, Então assim, não vai ter vídeo hoje infelizmente, só esse aqui e quarta-feira também não Se eu conseguir eu vou gravar alguma coisa, mas é bem provável que não O tempo está bem corrido e eu não estou conseguindo gravar Seria do drone, eu tive uma mudança de ideia, em vez de usar motor de impressora, porque eles são motores maiores e mais pesados, a gente vai utilizar motor de driver de CD. né Aí nesses motores a gente tem alguns específicos para drone mesmo, só que aí temos que ter um outro equipamento e agora se eu for comprar vai demorar e eu também não tenho dinheiro, né então por isso essas questões de vocês ajudarem e Então eu vou usar os motores simples que a gente encontra nos leitores de CD ou de disquete ou HD, certo? Então quem tiver já pode providenciar uh, Também dá para utilizar os motores de impressora, como eu disse Só que eles são maiores, né? Então acaba ficando mais difícil fazer a estrutura Bom, sobre as formas são O padrinho, né? Para vocês estarem fazendo assim uma doação mensal é, Se quiser cancela, daí depois volta daí Depende como quer fazer, né? mas é, o valor mínimo é um real, certo, um, menos que um cafezinho, mas ajudem muito, né? Uh, aqui no canal, se cada um dos, do, das pessoas que assistem um, doar assim um real, já teria R$8.000,00 e poucos reais, certo? Então, é, convenhamos que é uma quantia que dá para passar um bom tempo aí, conseguindo coisas e até sorteando produtos, né? Então essa é uma ideia, né? desenvolver alguma coisa ou comprar e sortear para vocês. Mas uh, com o meu dinheiro a situação está difícil, eu não tenho como fazer isso. Então uh, o endereço lá é padrim.com.br barra Channel, para quem quiser acessar. O link vai estar tá aí na descrição também. Então essa é a primeira forma, existem várias opções de você fazer doação. O cadastro ainda não foi aprovado, mas acredito que até segunda ou terça esteja aprovado. Né? Então quem puder ajudar Eu sou muito grato E só vai servir Para aumentar a quantidade de vídeos E a qualidade do canal né? Porque como eu já disse anteriormente Eu não tenho lucro Para o canal e geralmente Tudo que eu coloco compro Na verdade é um prejuízo né? Algumas coisas eu consigo utilizar Mas algumas vai ser um investimento Que vai ficar só para o canal Não vai ter outra, outro retorno Então como eu não tenho esse montante para estar investindo, fica difícil de eu poder prosseguir com os vídeos, certo? E a segunda forma é que, como vocês sabem, eu tenho a NET A8. Ela é uma impressora básica, mas que está imprimindo peças com grande qualidade, que eu vou mostrar depois ali. E, então, com essa ideia, eu estou abrindo para vocês e para outras pessoas que não são do canal também, a opção de estar tá comprando peças 3D, então vocês mandem o um arquivo, né? eu vou deixar o um e-mail aí na descrição para vocês estar tá entrando em contato ou se quiser entrar nos comentários. E aí eu vou imprimindo, eu imprimo as peças para vocês, né? calculo o custo o mais acessível possível. Quem é inscrito do canal vai ter um desconto maior ainda, vai sair praticamente a preço de custo só para eu poder estar tá, uh, podendo girar o dinheiro com ela e a gente poder comprar mais peças para ela ou outras peças para o canal com uma câmera melhor, kit de iluminação e tentar arrumar um espaço que ainda não tem um espaço fixo, certo? Bom, então eu tenho algumas peças aqui para mostrar. Como eu disse, não tem espaço físico, então a gente está num lugar meio desarrumado, né? Mas aqui a gente tem a esteira do de prender os cabos do eixo y, certo? Então totalmente articulável. A qualidade, eu imprimi com ela média, mas vocês podem ver o acabamento da mesa aqui, né, os parafusos, e totalmente livre, não lixei, não fiz nada, só encaixei e está bem frouxo mesmo. Né? Então, uma precisão muito boa a impressora. A gente tem o Batman, a cabeça dele, pode ver, ó, o chifre por mais fininho que seja, saiu perfeito. Também não está na qualidade mais alta, qualidade média, certo? Temos esse gato de Halloween, que esse sim, esse eu imprimi com a qualidade mais alta, né? E ficou com um detalhe super bom. Aqui, primeira camada. Talvez não dê para ver muito bem na câmera, mas o retract eu fiz aqui na parte de trás, né? Porque tem que ter. Mas eu vou colocar as fotos e vocês vão poder ver. Uh, as qualidades, né, da impressão. Então, aqui a gente tem esse morceguinho. Não é um vídeo de review. Eu ainda vou imprimir várias outras peças antes de fazer o review dela. Mas uma corujinha agora para dos professores, né, um chaveirinho. Mas uh, ainda não tenho peças e se a partir do momento que alguém encomendar alguma coisa, eu vou poder mostrar reviews dessas peças também, né. Aqui o o Fúria da Noite, né? como treinar seu dragão, ele foi impresso assim mesmo. Deixaram cair quebrada a perna dele, infelizmente, mas eu vou estar tá colando. As asas, bem detalhadas, e não foi com qualidade muito alta, certo? E a caixa de cabos, que é para guardar a placa. Tem essa peça aqui que eu acabei não percebendo e vou ter que cortar ela, mas. Ó, como podem ver, a treliça, tudo certinho né? Então, ela está com uma qualidade muito boa Eu já imprimi outras coisas também que eu não trouxe aqui mas... Então são essas opções né? o... E claro, tem outras formas de você ajudar o canal também é, Compartilhando os vídeos, se inscrevendo né? Comentando, que eu adoro responder os comentários de vocês, quando vocês... Algum... Algumas pessoas podem perceber Eu botei comentários enormes já né? Respondendo as perguntas das pessoas e isso é muito gratificante, então eu quero pedir a colaboração de vocês, tanto ah, em, em gostei, adicionando os favoritos, comentando, chamando outras pessoas, como quem puder financeiramente, né? porque todo mundo sabe que o investimento para fazer ah, adquirir as coisas não é baixo, então todo mundo precisa de dinheiro para viver, seja para comprar comida ou para outras coisas. Então, é, essa é uma mensagem que eu queria deixar para vocês, e como eu disse, eu não estou com tempo para estar tá fazendo outros vídeos, mas em breve, uh, se tudo der certo, eu vou conseguir regularizar isso e pelo menos colocar um vídeo por semana. Certo, pessoal? Então, um forte abraço e falou!